Tem aviso aqui de epilepsia e luzes piscantes. Eita porra! Facada no coração, mano. Bora lá, rapaziada. Vamos que vamos então. My battle, last chance. Curse. Oh God. Eu estou levemente assustado. É? Eita porra, ela fala? Uh -huh. Ei, namorido. Beep. Ah, queria dizer que eu tô te chamando para ir comigo uh -huh. no restaurante. Bip. Bem, um amigo do meu pai me chamou por algum motivo. É meu restaurante favorito. Eu me pergunto como que ele sabe disso. Ah, de qualquer forma, eu queria que você fosse comigo. É, eu quero que vocês se conheçam. Ele é meu tio. Okay. Legal, então eu vou chamar um táxi. Então eles foram para o restaurante para encontrar o tio da namorada. Hey boyfriend, I need to go to the bathroom. Hey, Namorildo. Eu preciso dar um mijão, me espera aqui. Uh... Bipski B. <risos> okay. Okay. OK, tá bom, tá He's bom. There, Você pode uh... ir comigo. Eu também, te amo. Huh? Huh? Tabby? Huh? Tá olha o bicho, mano. É o parece a porra do daqueles dragão que o Sans Invoca Então, Se... finalmente nos Então, finalmente nos encontramos depois de um ano escondidos Tremendo de medo Quem é Que Quem é você? <risos> então, você já começou a another guy, outro another victim, huh? vítima, hein? Então quer dizer que você começou a namorar com outro cara ou outra vítima, né? Escuta, Carinha, essa é essa batalha é minha, não sua. Deixa eu acabar com isso. Vai embora. You do Você sabe que ela tá te usando, né? cara dela, velho. Caralho, a música parece ser foda, hein? Imagina você tá no restaurante e começa isso aí do nada, véi uma batalha mó épica de música, vem. Ai meu Deus Meu Deus, eu me confundi total Nossa, eu tô todo sequelado, guys tudo perdido, tudo perdido. Vemos que a girlfriend tem um certo, uma certa queda por namorar rappers, e ela também é filha de rappers. How do you not como é que você não entende que ela só tá te usando pro próprio sucesso? Assim Now como ela me usou boy, uma I vez. Just Agora olha quem eu sou. É apenas uma caveira flutuando numa, num corpo invisível. Eu perdi tudo. bibo Essa é a sua última chance de sair. Eu... Eu não vou parar até que eu me engano com aquele pequeno prato. Live now or face the consequences. essa única última chance para ir embora eu não vou parar até o botar minhas mãos nessa desgracinha sai agora ou encare as consequências muito bem então eu não queria acabar dessa forma mas parece que eu vou ter que matar vocês dois então Three, two, one, go. Pior que eu tô quase com o outfit dele, né mano? Tá com medo, né, branco? Eu tô igual a ele, mano. <risos> ¡Carajos! pesadona as músicas mano muito da hora <risos> a porra <risos> <risos> então vocês sobreviveram à a explosão né não Worried bipbops, preocupados. <risos> você acha que eu sou trouxa? Eu sabia que você ia trazer alguém com você, mas ele? Bipbops criado. Eu não ligo mais. Eu vou matar ela aqui agora. Não importa. Não importa como. Meu Deus! Só para fazer aquela merda que eles que ela chama de pai sentir a dor, apenas morram. Fudeu? Meu Deus, velho! Caralho! Eu senti o perigo agora, velho! Nunca tá acertando as duas que ele manda, velho! Não é possível enxergar direito, velho Meu Deus, agora eu senti o perigo de verdade Eu fico prestando atenção nele, não vejo as minhas notas chegando Da porra Perdi a mão. 3, 2, 1, não sei, Number... O bagulho vai é continuar ainda, mano Muito foda, mano Muito foda, sensacional, cara Achei delicioso esse mod O que um visual diferente no jogo não faz, né, velho Delicioso Essa, essa telona tremendo e tal, muito foda Maravilhoso, maravilhoso